E aí galera, beleza de nada tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje em um vídeo especial eu tô aparecendo os últimos vídeos Eu não venho fazendo com webcam, porque eu tô com... Então, vou abaixar um pouquinho o volume do jogo Probleminha aqui no olho, vocês podem ver, ó, que tá bem, bem vermelho, uma irritação E o negócio é o seguinte galera, o Playstation 2 completou... 20 anos do seu lançamento, pra quem não sabe, o Playstation 2 é o console mais vendido da história dos consoles, mano, e eu acho que vai demorar muito é, pra ter um console que bata ele, cara, a diferença do Playstation 1... Pro PlayStation 2 foi gritante, cara. Para quem é da época, quem é viveu essa época, muitos de vocês aí sequer têm 20 anos de idade. Muitos tem 13, 15. Muitos de vocês não têm 20 anos de idade, mas quem é, viu a a transferência do PlayStation 1 para o PlayStation 2 viu uma diferença muito grande, cara. Eu lembro quando eu vi o PlayStation 2, eu falei: Meu Deus, o que, que é isso, cara? Que absurdo! Tipo assim, eu fiquei chocado porque a diferença foi muito grande. E os títulos foram melhores ainda. Uma, uma, uma geração que simplesmente sensacional! Sensacional! E eu vou tentar falar daqui de alguns jogos. E com lógico, dizer qual jogo foi o melhor: o PlayStation 2, que é esse que vocês estão assistindo aí. Esse que vocês estão vendo Mas tem muitos jogos que, que foram lançados Vamos lá Bully do Bully, Foi um título da Rockstar O GTA 3 O Vice City O San Andreas, na minha opinião É o melhor título Já lançado na época E essa missão que vocês estão vendo aí, galera É uma das missões mais legais Do, do GTA San Andreas, Que é uma missão que faz relação a, Ao filme que Na década de 90 Tem um filme muito, muito legal Que é o Exterminador do Futuro 2, mano Que quem não lembra É aquela É aquela, aquela parte que o caminhão né, Vai atrás lá do Arnold Schwarzenegger Na motoca E essa missão faz referência Ao filme, vocês vão assistir aí Vocês vão ver e... Que essa missão Faz muita referência Inclusive tem até uma música, né, que é aquela música do N' Rose o Elkutub Jungle, que também é a música do filme. É bizarro, mano. E esse jogo pra mim foi o melhor. Então vamos lá, vamos falar alguns jogos. GTA San Andreas, na minha opinião, o melhor. God of War. Resident 4. É... Caraca, mano. É tanto jogo, velho. Que a gente... Eu até tinha colocado aqui uma lista. Dos jogos que... Black, mano, Black, Black era o COD da época, cara. esse jogo é muito bom, mano. E essa missão, tá, lógico que tá, tá, tá, tá sem a música, mas eu lembro que quando eu joguei o Playstation 2 e eu fiz essa missão no Playstation 2, eu joguei, eu joguei esse jogo no Playstation 2. Zerei no Playstation 2. Hoje você pode, né, é... Você pode... Jogar aí no, no, no PC, você pode jogar no no PlayStation 4, PlayStation 3, né, no Xbox também. Você pode jogar o GTA San Mas eu joguei no PlayStation 2. Tive essa essa oportunidade. Inclusive dá até vontade de comprar um PlayStation 2 para poder jogar alguns jogos, inclusive até fazer live, mano. Tipo no PlayStation 2 mesmo. E então essa missão, aí, ela faz referência ao filme Terminador do Futuro 2. Quem não assistiu assista. E ela faz muita referência a, a essa missão. Na sua opinião, você que teve a oportunidade de jogar o PlayStation 2, quais os títulos que você mais curtiu? Cara, eu não tô lembrado se o Red Dead Redemption. Não, é do PlayStation 3, né? O Red Dead, né? PlayStation 3? Red Dead Redemption? Não lembro, cara, mas acho que é do PlayStation 3. Mas coloca alguns títulos aqui, galera, do. Que marcou. Esse console marcou muito, eu demorei para comprar um na época, tem um Playstation 2, mas eu sei que muita gente, muita gente é, joga no Playstation 2 ainda aqui no Brasil. Muita gente tem um Playstation 2 aqui no Brasil e comenta aqui na sua opinião quais, qual o jogo para você é o melhor da, da geração. Pra mim, GTA, Thunders, depois God of War, Resident 4 também marcou demais, né cara, demais, muita gente gosta também do Resident 4, é... muitos títulos cara, tentando lembrar aqui mais jogos, aí sem dúvida esse daí é, é incrível, essa missão é muito louca né mano. A música do Guns N' Roses, ela fica melhor ainda. E ela tá o jogo tá com um gráfico melhor. Galera, é, eu vou ficando por aqui. Se você quiser acompanhar lives do canal, tá aqui na descrição. Me segue nas redes sociais. Como eu disse, comenta aqui qual, pra, qual o jogo pra você... foi Um dos melhores. O, tô usando um vídeo aqui de um canal. Vai ficar na descrição também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Olha, esse som tá com tá com melhor... melhorias gráficas também tá legal até a próxima